do Sancho Web Marketing, trabalharemcasaganhando.com.br e nesse vídeo eu acho que eu nem vou aparecer, tá? Então você que já me acompanha, já sabe do que, do que eu falo, né? É, eu trato muito sobre marketing digital, né? Porque a área que eu atuo é a minha área de atuação e é um ramo de, de trabalho que... é um ramo de atuação, melhor dizendo... Que eu gosto bastante, tá bom? Então é o seguinte, eu queria falar um pouquinho sobre hoje, sobre como funciona o marketing digital e como você pode atuar é, utilizando as mídias disponíveis, tá bom? Então vamos lá, vamos lá, o que é o marketing digital? Então, o marketing digital é uma atividade que trabalha pela internet, tá? Através de sites, de blogs, de vídeos, de redes sociais, então tudo isso aí é marketing digital, e-mail marketing, né? tudo isso aí se chama marketing digital. E, pois bem, o marketing digital atua de que forma? Vai trabalhar sempre é, através de internet e através de meios digitais, certo? Então vamos lá, quais são as mídias é, atuais e como são os custos e por que, que o marketing digital é mais barato? Bom, vamos lá. As mídias que nós temos hoje, primeiro, nós temos a TV, certo? Então, a pessoa que vai lá, quer tem lá a sua loja, o seu negócio, é, tem algum serviço, ela quer anunciar, ela vai precisar de usar alguma mídia, né? Então, ela vai usar a primeira opção sempre, vai ser TV, né? Mas a, a mídia de TV hoje, né? a TV hoje, ela para quem é pequeno, para quem tem poucos recursos, é totalmente impossível, né? Então, hoje, para você anunciar na TV, é muito caro. Mesmo aqueles canais pequenos, de poucos recursos, de pouca audiência, fica quase que impossível você é, anunciar nessa mídia, tá? Aí nós temos é, o jornal, né? Jornal, revista, é, blocos de anúncios, também... Muito caro pelo preço do papel, né? pelo preço das tiragens que você é, vai precisar fazer, às vezes 10 mil, 15 mil, 20 mil, né? Então fica muito caro e pouco chamativo, né? Ou seja, é, vai, você vai pagar muito caro pelo espaço no jornal e vai ser pouco chamativo. Você não vai ter muita opção, você não vai ter interatividade, certo? Então, jornal, revista e blog de anúncio hoje também é totalmente inviável, tá? Lógico, tem lá os anunciantes que já fazem isso há muito tempo, muitas pessoas não querem mudar, isso é uma coisa normal, tá bom? Aí nós temos o nosso terceiro recurso de mídia, que é justamente a internet, tá bom? Como funciona a internet? Nós vamos ter um recurso mais barato, nós vamos ter mais recursos tais como vídeo, rede social, blog, site, né? são recursos, muito mais recursos e nós vamos ter um outro item super interessante que é interatividade, ou seja, a pessoa que está na internet hoje, ela está é, sendo mais interativa do que nos outros meios que eu citei antes, né? então para você trabalhar com as mídias hoje, o que compensa mais? A internet. porque Você vai ter, vai ser um anúncio mais barato, com mais recursos e com mais interatividade, certo? Então é assim que funciona o marketing digital, pelo menos a ideia, né, de marketing digital, ela é baseada é, nesse princípio aí, tá bom? Então é isso aí, por enquanto é só, né, e eu vou tentando desvendar esse mistério do marketing digital, tá bom? Forte abraço e até mais.